Olá, tudo bom? Sou Janaína Reis, professora de Química. Você já ouviu falar da função orgânica aleto? Não? Acompanhe esse vídeo até o final que eu vou explicar de forma fácil e simples de entender. Os aletos são compostos resultantes da substituição de um... Ou mais hidrogênio em moléculas de hidrocarboneto, por pelo menos um átomo de halogênio, que pode ser o flúor, o cloro, o bromo ou o iodo. Genericamente, são representados pelo grupo funcional RX, onde o X vai ser um halogênio. Agora nós vamos ver a nomenclatura dos aletos. A nomenclatura é oficial dada pela IUPAC. Então, a nomenclatura é a posição do halogênio mais o prefixo indicando a quantidade de halogênio, se é di, tri, tetra e assim sucessivamente. O mono a gente não precisa de colocar porque a gente já sabe que é um só. Mais o nome do halogênio, mais o nome do hidrocarboneto. Então, vamos ao exemplo. Nós temos um, dois, três... Quatro carbonos. Vamos começar a numerar a cadeia que está pelo, pela extremidade mais próxima do halogênio. Então, a gente vai começar por aqui. Então, vai ser um, dois, três, quatro. Então, qual vai ser a posição do halogênio? Dois. Ele vai estar no carbono dois. Prefixo indicando a quantidade de halogênio. Como só tem um, a gente não vai precisar de colocar. Mais o nome do halogênio. O bromo, os bromo, mais o nome do hidrocarboneto. Então, a gente tem met, et, prop, put. Vai ser o butano. Por quê? Porque nós só temos ligações simples. Então, é assim que a gente faz a nomenclatura do aleto. Agora, nós vamos ver aletos de ácido. Os aletos de ácido ou aletos de de acila são provenientes da substituição da hidroxila do ácido carboxílico por um átomo de halogênio, que pode ser o flúor, o cloro, o bromo ou o iodo. Então vamos imaginar a seguinte reação química, o ácido carboxílico, né? Um radical qualquer aqui, mas um ácido carboxílico, ele vai perder, ou seja, a sua hidroxila Vai ser substituída por um halogênio, formando aleto de ácido. Então, o seu grupo funcional vai ser o seguinte. C dupla O. No ácido carboxílico é C dupla O OH. No aleto de ácido vai ser C dupla O X. Onde o X vai representar um halogênio. Agora nós vamos ver a nomenclatura dos aletos de ácido. A nomenclatura é oficial, dada pela EUPAC. E é a seguinte, nome do aleto ácido, que pode ser floreto, cloreto, brometo ou iodeto. Mais di, mais prefixo, mais infixo, mais oila. Então vamos ao exemplo. Então nós temos um, dois, três carbonos. Então o nome do aleto ácido. Aqui nós temos o cloro, então vai ser cloreto. Então nós vamos colocar: cloreto de. O prefixo: met, ep, prop. Cloreto de prop. O infixo: é que só tem ligações simples, mas oíla. Então vai ser cloreto de propanoíla. Então, é assim que a gente faz a nomenclatura dos aletos ácidos. Agora nós vamos ver uma curiosidade sobre os aletos. Curiosidade sobre os aletos: o uso benéfico dos aletos está em métodos alternativos à transfusão de sangue, ou seja, em substâncias que podem substituir o sangue ou seus derivados. Isso é importante em razão de alguns fatores, como estoques de sangue reduzidos. Riscos de transmissão de doenças, como alguns tipos de hepatite, do tripanossoma cruzi e do HIV, e ainda o surgimento de doenças novas. Complexidade de processos cirúrgicos, reações imunológicas, erro humano e pessoas que preferem os métodos alternativos, como por exemplo, os membros da religião das testemunhas de Jeová, que por motivos religiosos não aceitam transfusões de sangue. Assim, desde 1979, começando nos Estados Unidos, passou-se a utilizar em seres humanos compostos com essa finalidade. Os perfluoroquímicos são substâncias desse tipo. E a seguir, nós temos as fórmulas estruturais de compostos empregados na preparação de perfluoros químicos administrados em seres humanos, que são o perfluoro nonano, o perfluoro decalina e o perfluoro tripropilamina. Tá? Os nomes são difíceis, mas esses aqui são os três, é, os três a estrutura né, de três compostos empregados na preparação de perfluoros químicos. Esses compostos atendem a todas as exigências necessárias para um substituto do sangue. Isto é, eles precisam ter o seguinte garantir a circulação, ter compatibilidade universal, não gerar efeitos adversos nas células, não ser tóxicos nem cancerígenos, ser excretados totalmente pelo organismo, ter baixo custo, ter alta durabilidade e pode ser estocados facilmente. Então, ao se substituir todo o sangue de ratos em laboratório com químicos não há nenhuma alteração. Então, eles continuam se alimentando e não sangram, nem desenvolvem infecções em face de pequenos cortes. Depois de sete dias, o sangue é reposto e eles continuam a levar a vida normalmente. Bom, chegamos ao final dessa aula. Escreva nos comentários o que você achou desse vídeo. E se você quer saber os sete tópicos que mais caem nas provas de química,